os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Eh, Provérbios capítulo 23, no versículo 7, a palavra do Senhor também diz assim, porque como imaginou na sua alma, assim é. Meu irmão e minha irmã, o que você colocar em sua mente vai determinar o que você manifestará. E como é que você manifesta o que você colocou na sua mente? Você manifesta no seu corpo, através das suas palavras, através do seu olhar, do seu comportamento, da sua atitude. Eles denunciam, na verdade, aquilo que está dentro do teu coração ou, melhor, dos teus pensamentos. De acordo com provérbios, 27, no versículo 19, sua vida é um reflexo dos seus pensamentos. A pecaminosidade ou a santidade depende do que você coloca em sua mente. Os pensamentos são magnéticos, meus irmãos. Eles magnetizam ou, ou atraem para você o, o que domina a sua mente. Pensamentos são como imã. Eles atraem aquilo que, na verdade, você está a pensar então pensa em riqueza, pensa em saúde, pensa em uma vida cheia de paz e alegria. Não pense algo contrário a essas coisas, como uh, doenças, mortes, misérias, eh, sofrimento. Não pense nessas coisas. Pensamentos são coisas e coisas vivas. Seus pensamentos são como correntes de energia que se movem pelo ar. Esses pensamentos são capazes de atrair as pessoas para você ou até mesmo afastar as pessoas para bem longe de você. Medo, derrota, preocupação, ansiedade, tédio, tristeza, preguiça, depressão e rejeição são todos um, um estado da nossa mente, meu irmão. Nós criamos isso em nossa mente, de acordo com a Bíblia. Ou melhor, manifestações dos pensamentos da mente, assim também, Contentamento, fé, alegria, confiança, ousadia, positividade são também é, frutos da nossa mente, dos nossos pensamentos. Sucesso e fracasso são funções da nossa mente. Nós, nós criamos o sucesso a partir da nossa mente, assim como também nós, a partir da nossa mente, criamos o próprio fracasso, a própria derrota. A mente é o fator primordial na escola do sucesso, ou até mesmo na escola da derrota. O sucesso vem para aqueles que são conscientes do sucesso. Meu irmão, esteja e seja consciente do teu sucesso todos os dias, meu irmão, porque a tua mente ela cria... Entusiasmo, que é o lubrificante ou do motor do sucesso, é um produto da nossa mente. A felicidade começa na nossa mente. A alegria é um estado mental. O uso correto da palavra é o que faz os homens se importarem com você. Quanto mais saudável for sua mente, mais você reinará nesta vida. Quanto mais... Puros forem os seus pensamentos, mais pura também se tornará a sua vida. O estado da sua mente determina o status final nessa vida, meu irmão. A mente é o centro da criatividade em nós. Todas as invenções ou negócios se originaram na mente. Tudo que o homem fez veio da faculdade criadora do homem. E isso está dentro da mente. E tudo o que ele fará também virá da mesma faculdade da mente. Sua vida pode melhorar pelo uso criativo da sua mente. Sua vida pode melhorar se você mudar os seus pensamentos de negativo para positivo, de fracasso para de fracassado para eh, vitória, né, vitorioso. A vida de um homem é construída em torno dos seus pensamentos seus pensamentos determinam suas experiências na vida você não pode viver acima dos seus pensamentos seus pensamentos determinam sua autoimagem é os seus pensamentos é que criam a tua imagem autoestima status na vida também são criadas pelo seus pensamentos complexos de inferioridade complexos de eh, superioridade orgulho arrogância e timidez são todos produto da autoanálise da sua mente, dos seus pensamentos, meu irmão. O que você pensa de si mesmo determina como você se comporta e como também os outros vão se comportar para contigo. Pessoas, é, aquela pessoa não gosta de mim, aquele, porque tu, tu criaste isto e eles são na verdade, estão a corresponder de acordo com esse magnetismo do teu pensamento, que já criou isso. Tu, tu, tu te com como um derrotado, e as pessoas vão se comportar assim contigo, como vão te ver como um derrotado, e tu vais, vais, vais querer se fazer de vítima diante dessas pessoas. Não, você criou isso, meu irmão. Acredito que uma compreensão da mente humana nos ajudará a a andar no espírito e manifestar a natureza de Deus, que é espírito. O que você não entende, você não pode usar efetivamente para produzir o resultado desejado da sua vida. Uma compreensão de, de, detalhada do funcionamento da sua mente pode colocar, pode te colocar numa posição vantajosa para viver uma vida plena de sucesso, de saúde, de alegria e da paz. A ignorância... Espiritual tem feito de muitos cristãos uh, um fracasso e abortado muitas visões e propósitos. Um homem que pode controlar seus pensamentos pode efetivamente andar e viver no espírito. Esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês hoje, irmãos. Espero que uh, tenhas entendido, compreendido e tenha te ajudado em alguma coisa. Deus lhe abençoe de uma forma grande e de uma forma tamanha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Até mais logo ou amanhã.